E saudação, Eternauta! Seja bem-vindo! Every deck has a chance to win, as long as you believe in the heart of the cards. Let's duel! Eu me chamo André e você está no Bliterando Jogo! No vídeo de hoje, Yu-Gi-Oh! Power of Chaos! Então, sem enrolar, é hora do duelo! Vou começar jogando o pote da ganância. You're going to activate a spell card? Que me permite sacar duas cartas novas E agora coloco um monstro no campo Ah, o meu monstro tem mais defesa I end my turn. Minha vez Coloco outro monstro na defesa E termino minha jogada Ah, de novo. A, good Now, I'll set a card. I end my turn. Flip summon. Ah, você tacou o certo comedor de homem. Essa carta me permite destruir um monstro no campo. I end my turn. Minha vez. Coloco o um monstro e passo a posição de Ah, você atacou o Trackmaster. Oh, e agora eu posso destruir a sua carta armadilha. Eu end a turn. Eu invoco o dragão branco de olhos azuis. Ataque! Not bad. I switch it to defense position. I end my turn. Atacar! Coloque o um monstro e termino minha jogada. Ah, você atacou o Honey Honey! Oh, Agora eu posso escolher um monstro do campo para voltar para mão. Now, I'll set a card. I end my turn. Minha vez. Dragão branco, ataque! Não! I activate spell circle. Vou colocar um monte na defesa e essa armadilha virado da base. Minha vez. Eu jogo Trap Master. What? Graças a seu efeito eu posso destruir a sua carta armadilha. E agora o dragão está livre para atacar novamente. Inscreva-se e ative as notificações Para não perder os próximos vídeos Flip. Ah não, ele também jogou o Honey Honey O dragão voltou pra mão Lembrando que ele requer dois tributos para ser invocado Oh não! Agora outro inseto comedor de homens I end my turn. Coloco uma carta virada para baixo e termina a jogada. Now, I'll set a card. I end my turn. Minha vez. Coloco um monstro. Passo. I end my turn. Minha vez. Coloca outro monstro e passa Ah, você atacou a parede de ilusão Not bad. O monstro que ataca essa carta volta pra mão E agora, outro trap master What? Ha, tchau pra sua armadilha e agora eu invoco o dragão branco de volta pro campo. Vamos lá! Atacar! Flip! Your monster's attack triggered my effect! Outro Honey Hane! Não tão rápido! Oh, não. Eu ativo a carta Armadilha. Waboku. Essa carta reduz o dano a zero. Ah, e não esqueça o efeito da parede. Ah, quem disse que antigamente não tinha combo? Vamos lá, Dá o ataque. Ataque direto. My turn. Vamos lá, minha vez. Eu invoco o Soldado Gigante de Pedra. Ataque direto. Ataque direto. I My turn. Minha vez. Eu ativo. A spell card? Monstro que renasce! What? Eu os sacrifico para invocar novamente o dragão branco de olhos azuis! E vença o duelo! Ele descartou o caribo! I activate my spell card. Ah, não, Dark Rule. I activate my spell card. I activate my spell card, card destruction. <risos> Ai, o que maldito! Não é possível. Now I'll set a card. velho! <risos> Ah, uma dose do seu próprio remédio. Vai lá, soldado. Beleza. Então é isso. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Espero que você tenha gostado. Conto com sua presença no próximo vídeo. Se quiser mais vídeos como esse, não esquece do like. E até a próxima!